Muito bem, pessoal, é, estamos de volta com você, né? Estamos de volta aqui com o canal do Professor Boina. Hoje, falando para você sobre o aumento de energia elétrica, né? Que vem aí, né? Desde o dia 1 do mês de novembro, é, o governo já avisou que estamos aí em tarifa vermelha, ou seja, bandeira vermelha. É, bandeira vermelha, você tem que puxar o freio se você não quiser aquele aumento estrondoso no mês de dezembro para você pagar, né? É, justamente, desde o dia 1 agora de novembro, segundo eles dizem, né, que é falta de chuva, as usinas, é, tem pouca água e as usinas não produzem energia, né? É, precisa lá, eles inventar alguma coisa lá para poder, é, Cobrar do povo, né? É, sempre foi assim e sempre vai ser, não tem jeito, né? Então, como você vai é, superar essa situação? Tomando cuidado, é, tomando cuidado, se vai aumentar, se vai é bandeira vermelha no mês de novembro, até chegar a branca ou amarela, sei lá o que seja, é, você vai economizar um pouco, né? É, tem de economizar um pouco de energia, é, porque senão no mês de dezembro o oh, oh, oh, dinheirinho para o Peru ou dinheirinho para o Natal, já era, vai só na energia elétrica, tá bom? É, então, olha só, aquele conselho todo especial, você que gosta de esbanjar, é aquele tempão no banheiro, é, você que toma banho, fica duas horas lá, é, ficar duas horas não é o problema, o problema é que você fica com esse calorão com o chuveiro ligado na quente, chuveiro é um dos principais consumos de energia de dentro de uma casa, não há necessidade com tanto calor você ficar com o, o, o chuveiro ligado na quente. Desliga, coloca aí na fria. Aí você toma aquele banho gostoso, igual eu tomo três banhos por dia aí, ó. Gostoso, numa boa, sem preocupação. É, aí vai amenizar a tua conta no mês que vem, sem você precisar ficar reclamando que é o governo, né? Nem tudo é o governo também, viu? Se um o homem, tá, um homem tá avisando que tá sem chuva e vai precisar dá uma é, apertada no cinto, aperta aí, meu filho, aperta aí que no final do mês você não vai sofrer. V é, ventilador, ventilador não é o problema, o problema é você que é agarrado com aquele ar-condicionado, né? aquele que funciona, deixa o teu quarto fresquinho, fresquinho, mas no final do mês você fica quentinho, quentinho, os miodos derretendo na hora que você vê a conta no final do mês, né? Ar-condicionado, é um gasto terrível também de energia. Então, desliga o bichinho nesse mês de novembro, compra aí uns dois, três ventiladores e deixa trabalhando no lugar, que você vai ver que é, vai ser bem brando a sua conta no mês de dezembro, né? É que você vai gastar no mês de novembro, você vai pagar no mês de dezembro. Você já imaginou se essa conta vinha estourando no mês de dezembro? Pelo amor de Deus, né? nem brinca, né? É, nem brinca o Natal mais pobre do ano, hein? Então vamos economizar. É, chuveiro, o que mais? Ar-condicionado, já falei. É, ferro elétrico. As madames que go é, já casam falando, eu não gosto de passar roupa, mas né? que beleza. Né? Nosso casamento de hoje está tudo desse jeito, né? É, não gosto de passar roupa, por isso eu lavo e deixo tudo bagunçado. Na hora que for sair, eu passo pecinha por pecinha, né? É, só passo aquela que vai sair. Muito bem. É, parabéns, né? É, parabéns pelas bobagens. É, você Na hora que você vai passar aquela peça de roupa, você vai lá esquentar o ferro. Só se você dá uma ligada para ele esquentar, você já consumiu uma energia veiaca, né? É, se você tiver 50 peças de roupa que você lavou, 50 vezes você vai esquentar esse ferro. Porque quê? Para que fazer isso? É só você esquentar ele uma vez só, pegar esse ferro e passar todas as peças até o final, que você vai gastar menos energia elétrica, né? É, menos energia. Está aí, né? Depende de você, depende de mim, depende de todos nós para que no mês de dezembro você não esteja ferrado, você não esteja com orçamento estourado, graças a esse aumento aí da bandeira vermelha. Culpar o governo não vai adiantar. É, a única coisa que vai adiantar é você tomar cuidado, né? É puxar o freio, gastar menos, é, estancar aí o. É, aquele gasto excessivo da sua casa, é, e de puxa o freio mesmo, né, aperta o cinto, que no mês de dezembro, se começar a chover, aí normaliza tudo, né, normaliza tudo, não precisa ficar naquele desespero, que é, provavelmente na hora que vir a conta, você vai ficar desesperado, né, se vir aquele exagero, né, aí não adianta ir atrás de prefeitura, e atrás de governo, que não adianta nada, né? o homens avisou desde o dia primeiro, e aí a responsabilidade é sua, né, uma casa sempre é bom você economizar, sempre é bom você estancar é, aquele excesso de gasto é, praticamente sem precisão alguma. Tem gente que liga a televisão, é, dorme, a televisão fica ligada, sai fora do ar o canal e a televisão fica ligada a noite toda, né? Isso aí é um dos gastos também, é, como diz, não gasta muito, mas não há necessidade, né? É, não há necessidade de, de, de você fazer isso aí. Você pode muito bem. Programar essa televisão para desligar a hora que você quiser e deixar de fazer isso, né? É, as benditas das luzes também, né? Pessoas que falam, ah, mas não tem problema, uma luz dessa não gasta nada. Vai nessa, né? Principalmente, quanto mais grande é a tua casa, mais luz fica cedo. Você gosta de ficar no claro? Gosta. É, na hora de pagar a conta, você vai ficar no escuro para chorar, né? As mágoas, né? É, chorar, É que o teu dinheirinho vai tudo embora só para pagar a conta, né? Então, ó apaga a luz, meu filho, apaga a luz, é, dá um jeito no forno de micro-ondas, não fica usando forno de micro-ondas para tudo, é, usa um pouco o fogão a gás, que o gás não é tão caro, e dá para controlar muito bem a situação, tá bom? Muito bem, você já é inscrito no canal? Não é ainda, por que não? Se inscreve aí, nos ajuda, né? É, nos ajuda, nosso canal só tem vídeo-aulas de utilidade, né? coisas que vai te ajudar, Vai te ensinar a mexer com o computador Vai te ensinar aí a montar uma rádio web é, Um veículo de comunicação Que vai levar você para o mundo todo hoje né? Antigamente era tão caro Montar uma rádio web Você pagava 400 reais para a pessoa fazer o site Fazer isso, fazer aquilo Mais 150 de manutenção Hoje ficou baratinho né? Através do nosso canal você monta a sua própria rádio web Ela ensina como você é, Registrar o seu site é, Fazer o seu site Passo a passo e também colocar a rádio no ar e você vai pagar apenas 25, 25 reais de manutenção é, do sinal e de manutenção mensal, tá bom? É só você é, entrar lá no nosso canal, se inscrever. Aliás, você já está no nosso canal, se você estiver me ouvindo aqui, você já está no nosso canal. Procura as videoaulas de rádio online aí, pega mais informação. Se você quiser mais informação detalhada, é só você me ligar. 16 é o código de área. Presta atenção aí, pega papel e caneta. 16 é o código diário, 988269117, anotou aí? 16 é o código de diário, 988269117, nós vamos dar todas as informações que necessárias para você montar a sua rádio e você comprar no stream com a gente. É, nós estaremos aí dando assistência técnica também, né? É, toda vez que você tiver algum problema técnico, nós estamos aí assessorando e sempre te orientando, sempre formando aí é, aquele grupo, né? Naquela união é, das nossas rádios. Nós temos rádio, rádios pelo país todo, né? É, Cuiabá, temos é, em Santa Catarina, Campinas, São Paulo e outras cidades também, tá bom? Um forte abraço para você que acompanhou até agora é, este vídeo. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha uma boa sorte né? e juízo na cabeça. Economiza aí energia elétrica, que no mês de dezembro todos nós vamos estar em paz, passando aí uma virada de ano linda e maravilhosa com, na presença de Deus e com a bênção do Pai Todo-Poderoso. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Chamar agora para cantar conosco Vera Lúcia, essa linda voz. Vamos cantar: Glória ao Senhor, eu quero estar na congregação. Sentido as nossas almas Estar na congregação dos santos E cantar um louvor para o meu rei que Eu adoro tanto O, o Senhor, Senhor, rei de Sião É digno de adoração O Senhor, Rei de Sião, é digno